Beleza aí galera, Paquini falando, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a configurar essa carteira SafePol Então a carteirinha que chegou para você via Correios, é a primeira vez que você vai utilizar Então eu vou te ensinar a configurar essa carteira e o aplicativo do celular para ficar funcionando corretamente sem nenhum problema e antes da gente começar, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora para você receber notificações dos próximos vídeos que vamos fazer. Se você recebeu sua carteirinha agora, lembre-se de carregá-la na energia no caminho USB, pode ser naquele conector que vem com o celular também, durante 3 a 5 horas para ter certeza que ela vai ter bateria suficiente para você fazer todo o processo de instalação, bateria completa, você tem um botãozinho aqui na lateral, esse botão você pressiona durante dois segundos e a carteira vai ligar. A primeira informação que vai aparecer aqui para vocês é se você deseja o idioma inglês, alemão, francês, espanhol, italiano. Não tem português, mas não tem problema porque é bem simples. Eu vou escolher inglês aqui para a nossa instalação. Depois ele vai te mostrar aqui uma opção de botões para você conhecer a carteira. Então, para cima, para baixo, para o lado, ok, você dá um ok aqui para continuar depois ele te dá uma mensagem aqui de bem-vindo e vamos começar a criação da carteira você aperta ok de novo e aí você tem a opção de recuperar uma carteira antiga ou seja uma carteira que você já tem a senha dela as palavras senha você vai recuperar aqui ou você tem a opção de criar uma carteira nova vamos nessa opção de criar uma carteira nova para a gente começar do zero e fazer a instalação completa criar uma nova carteira e aí ele vai aparecer aqui para gente uma informação sobre a palavra passe e a segurança e você tem inclusive aqui uma mensagem dizendo o que que é a palavra passe como que ela funciona depois você dá um ok e vai aparecer criar agora e aí você vai selecionar quantas palavras passe você deseja ter nessa nova carteira 24 12 ou 18 quando você aumenta de 12 para 24 aumenta exponencialmente a segurança então, eu recomendo ir com 24 palavras, óbvio, você vai ter que anotar as 24 palavras e guardar elas, mas é um processo que você vai fazer uma vez só e depois um backup a cada X tempo, então vale muito mais a pena você ter 24 palavras. E aí você clica em 24 e vai aparecer as 24 palavras para você anotar. Então você pega o seu papelzinho que vem com a sua carteira, deixa eu te mostrar aqui, essa folhinha aqui de cartolina, ela justamente vem com 24 espaços para você anotar, que é para você colocar todas as palavras aí. Então eu vou anotar certinho as 24 palavras aqui da minha nova carteira e eu já volto com vocês. Lembrando, é bom sempre anotar a caneta ou se você quiser primeiro anotar em lápis e depois passar a caneta, é mais seguro. E escolha também uma caneta que não apague, né, para você não ter problema quanto a isso. E também preste muita atenção, porque tem palavras que elas são parecidas, então se você anotar uma letrinha errada, depois você pode ter problema. Então anote com calma, com atenção, na ordem correta, sem pressa. Vamos lá. Finalizado a anotação, você aperta OK para continuar, e aí ele vai aparecer a mensagem aqui do segundo passo, para você redigitar essas palavras. E aí, uma a uma, você vai escolhendo aqui na tela as palavras, até finalizar as 24 pronto já verifiquei as 24 palavras agora ele está pedindo para eu criar um PIN um PIN é a senha de 4 a 6 números que você vai digitar aqui para dar um nível de segurança ainda maior então vamos colocar aqui set my PIN e aí você escolhe aqui um PIN de seis números vamos lá PIN definido agora ele vai concluir a instalação e pedir para você digitar um nome para essa carteira o PIN é muito importante porque se alguém acessar a sua carteira e ligar ela e tentar fazer alguma transação com o seu celular, ele vai precisar dessa senha PIN. Então, se ele não tiver a senha, não vai adiantar ele ter a carteira e ter o celular, ter o aplicativo, que não vai conseguir transacionar mesmo assim. Então, é importante você ter esse PIN. E o nome da carteira, ele serve justamente para, caso você queira recuperar a sua carteira, você tenha essa confirmação. Então, você colocou lá, carteira do João. Se você for recuperar essa carteira em algum momento, ela vai aparecer lá carteira do João então você já sabe já tem certeza que é a mesma carteira que você recuperou para você não ter problema depois ele vai pedir para você confirmar o nome da carteira para você confirmar escreveu certinho que não tem nenhum problema e aí ele gera um QR Code aqui na tela da carteira para você baixar o aplicativo no celular e aí você pega o seu celular e lê esse QR Code para baixar o aplicativo ele apareceu aqui no site da SafePol. E aí você escolhe se é Google, Android ou iOS. Eu vou fazer o download do aplicativo aqui para a gente instalar passo a passo. Então eu apaguei o meu antigo aplicativo, estou instalando novamente para a gente fazer desde o início. Está fazendo um download aqui, quando finalizar a gente já entra na instalação. Finalizou aqui, vamos em abrir. Abriu aqui o aplicativo, ele pergunta se a gente quer instalar uma carteira software ou uma carteira hardware. No caso da carteira SafePol, é a carteira hardware, então você vai aqui emparelhar uma carteira física. Ele te dá a mensagem de boas-vindas, você aperta seguinte, e aí você vai criar uma senha para abrir o aplicativo da SafePol. Cadastre uma senha forte que não tenha nada a ver com as suas outras senhas que você utiliza em outros aplicativos, para você continuar tendo bastante segurança. Senhas cadastradas, você aperta aqui em Li e Aceitei o Termo de Uso e Submeter ele vai pedir para você criar um padrão. Esse padrão é igual ao de desbloqueio do celular, você cria esse padrão. Caso você esqueça a senha ou precise reformular com o aplicativo, você precisa desse padrão também. Pronto, o padrão criado, agora você está prestes a iniciar uma aventura na SafePol. E aí, vamos lá, iniciar a aventura. E aí ele primeiro pede para a gente verificar a ativação da carteira. Então, vamos seguir esse passo a passo aqui para ativar a carteira clicando aqui em seguinte, aí ele mostra aqui os passos para a gente fazer a leitura do QR Code e depois fazer a leitura do, da carteira. Então, vou ligar a carteira aqui de novo, porque ela já desligou, apertar em seguinte, e aí está pedindo a minha senha de segurança que eu cadastrei aqui no aplicativo, e aí gerou o QR Code aqui. Então, eu venho na carteira, aqui tem um botãozinho para você escanear, que é o primeiro que aparece, então a gente aperta OK aqui. Vamos fazer o escaneamento aqui. Pronto, aí ele já apareceu aqui na tela, se eu confirmo a, o emparelhamento com essa carteira. Eu aperto OK e aí eu tenho que digitar o PIN. Certinho, agora ele gerou o QR Code aqui na carteira. E aí com o celular, a gente dá seguinte aqui e eu vou escanear a nossa carteirinha. Prontinho, já apareceu a carteira aqui, Investfac, XLR igualzinho está lá, e aí apareceu aqui a mensagem de Congratulations que agora a gente já está pronto tudo certinho e aqui basicamente já finalizou o processo agora você já pode transferir as suas criptomoedas para cá basicamente adicionando elas então vamos supor aqui eu quero transferir lá, Baby Dogecoin então, eu venho aqui em pesquisar é, busco pelo nome dela e aí já apareceu aqui como vocês podem ver na tela um monte de Baby Dogecoin o legal seria você buscar aqui pelo número do contrato, que aí fica mais tranquilo, você não vai ter nenhum problema. Então, vamos entrar aqui no CoinMarkup e buscar aqui Baby Dogecoin, por exemplo. Achei aqui Baby Dogecoin. Então, a gente vai aqui no número de contrato e copia o contrato BNB, porque é onde a maioria das pessoas tem. Aí, a gente vem aqui em adicionar token e cola o número do contrato. Aí, ele vai pesquisar, as duas Baby Dogecoin que ele achou ele achou duas aqui no caso com esse número de contrato que a gente pesquisou mas vamos confirmar lá certinho o número de contrato da Baby Dogecoin ele começa em 0xC e termina em 8D então vamos pegar esse certinho 0xC e 8D é o primeiro aqui então a gente clica em mais aqui adicionado ele já vai aparecer aqui para a gente na tela inicial também, ó. apareceu aqui Baby Dogecoin já com a cotação do preço. Para você enviar as suas Baby Dogecoins que estão lá na Trust, na Metamask ou em qualquer corretora, você clica aqui em receber, ele vai te dar a mensagem aqui para você somente mandar tokens bep 20 né, para você não ter perdas e já tem um endereço aqui para você receber e aí você pode compartilhar tanto o QR Code ou clicar aqui em copiar, vai copiar o endereço também para você colar lá no seu outro aplicativo tudo certinho aí você já pode transferir qualquer criptomoeda para cá desde que ela aceite entra no site da SafePol, que é o site safepal.io esse site aqui safepal.io você pode clicar aqui no menu em assets e você busca aqui a moeda que você quer então por exemplo você quer mandar é, doge Zila sei lá doge Dash tem aqui aí você bota buscar ele já vai aparecer aqui ó então ele é um token da BEP20, você não consegue comprar pela carteira, você não consegue fazer trocas pela carteira, mas você consegue enviar e receber. Então, se você tem esse token Doge Dash, por exemplo, você pode adicionar o contrato dele lá na carteira e depois enviar e receber esse token normalmente. Não é possível comprar e vender, porque lá dentro da aplicação da SafePal você tem aqui também a opção de fazer swap aqui dentro mesmo, então você consegue... Em alguns tokens e algumas criptas, você consegue movimentar por aqui. Você consegue, inclusive, fazer stake por aqui também, da Cake. É bem tranquilo. Aqui no menu de baixo também tem os aplicativos para você conectar com a Pancake Swap. Também é bem simples. Você clica, vai aparecer uma mensagem aqui para você confirmar que tudo que você fizer fora da SafePol é sua conta-risco. Você confirma. Já vai abrir o site aqui da SafePol e você clica aqui em conectar carteira. E aí não tem a opção aqui, por exemplo, da SafePol, mas eu vou clicar aqui em More, né? Mais. E já vai aparecer aqui, ó, SafePol. A gente clica, ele conecta automaticamente, bem tranquilo, e você consegue fazer suas compras e vendas aqui. Lembrando, se você for comprar ou vender ou transferir, você vai precisar ter em mãos a sua carteira para fazer a leitura do QR Code. Se você só quiser cotar e só fazer isso, você não precisa ter carteira em mão corretamente. Então, quando vocês abrirem aqui, já vai aparecer a sua carteira, tudo certinho, validada, pronta para você utilizar. Viu como é simples fazer a instalação da sua carteira, criar uma carteira nova? Tudo o que você precisa é seguir o passo a passo, com calma, com bastante segurança, lendo as informações. Se você tiver qualquer dúvida, se aparecer uma coisa que não faz parte aqui, é bom você não progredir para a pesquisa, depois você continua para não ter nenhum problema. porque tem ali um passo também que a minha carteira não apresentou, que é você confirmar a autenticidade da carteira. Ela vai aparecer quando for a primeira vez que você liga a carteira. No meu caso, eu já tenho essa carteira, eu já uso ela com outras contas, então não apareceu esse passo de autenticação. Se aparecer para você, é só seguir o passo a passo na tela, você faz a verificação para ver se a carteira é autêntica, se não tem nenhum problema... Ele é um passo a passo bem simples, que você vai ler o QR Code, depois vai lá para o site, digita o código serial dela, e aí você já faz essa verificação tranquilamente. Depois disso, você segue o mesmo passo a passo que eu te passei aqui. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Vamos nos falando, eu te vejo no próximo vídeo. Fui! <música>